eu vou pegar neste texto vou colocar aqui em português vou traduzir para inglês ok, apply ele mudou, o que é interessante é que ele muda quando se faz a tradução muda para o idioma respectivo eu, antes da sessão eu tinha experimentado para árabe mudei para árabe e ele foi aqui e mudou também para um personagem árabe automaticamente vou apagar aqui este elemento aqui atrás ficar com este depois aqui no asset podíamos fazer upload de imagens, de vídeos, tudo aquilo que precisarmos Aqui temos vídeos, música. Podemos adicionar aqui um, okay, uma musiquinha e ajustar o volume para, normalmente, dentro 10% a 20%. Ok. Boa. Pronto, ele também é muito simples de utilizar, não tem aqui nada de, de quântico. Agora vou fazer preview e, portanto, poderia ver como é que fica algumas animações que eu adicionei, mas só depois de submeter é que eu consegui ver a animação. Então vamos submeter este. Submit, ok. Ele está a submeter, está a processar. Já, já despertou? Vamos ver como é que ficou. Em in ah, inglês está muito bem. O movimento dele, o leipo 5. Diria para que para quem estivesse menos atento, passava bem. Passava bem.